O último episódio da série The Last of Us foi finalmente lançado pra gente. E neste vídeo aqui, além de trazer pra vocês uma versão resumida do que eu achei do episódio, eu também vou trazer pra vocês a minha crítica completa da temporada 1 da série The Last of Us. Então se longa, bora começar a análise de hoje. <música> Fala meus artes, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel e sejam muito mais bem-vindos ao meu canal nerd. E nós vamos falar de The Last of Us, a série da id Biomax, beleza? A série The Last of Us, na verdade, é uma franquia de jogos que foi criada pela Naughty Dog em parceria com o Neil Druckmann, que foi, no caso, o escritor e basicamente dirigiu os jogos inteiros, tá bom? E esse jogo, na verdade, o primeiro jogo, no caso, foi lançado em 2013 pela plataforma PlayStation 3, que era, na verdade, um dos exclusivos da época. E aí, depois, quando saiu o Playstation 4 lançaram uma versão remasterizada que fazia umas correções básicas e também deixava o jogo pra gente em 60 quadros por segundo, certo? E aí, mais pra frente, tiveram pra gente lançado The Last of Us Part 2, que continuava pra gente a saga, mostrando pra gente a versão da L pra jogabilidade completa. Mas, a gente, nessa primeira temporada da série The Last of Us aqui da HBO Max, que basicamente é, também é produzida pela Naughty Dog, e, no caso, escrita pelo Neil Druckmann, ou seja, o que a gente vê nessa série aqui é aprovado pelo próprio criador da série de jogos The Last of Us, tá bom? Então, o que ele expande pra gente, o que ele faz alteração, são tudo coisas que ele realmente pensou antes de fazer pra poder realmente deixar pra gente a história mais rica ainda. E a gente tem, no caso, a primeira temporada aqui finalizada hoje, no dia 12 de março, que foi também por coincidência o dia do Oscars. E, cara, esse evento do Oscars foi excelente, pra falar a verdade, tá? Quando eu vi o anúncio de quem seria o elenco da série, eu, pisquei, eu fiquei meio que... Eu torci o nariz para alguns atores, principalmente pro Joe e pra ele, tá bom? Porque o Pedro Pascal, eu já não tinha uma boa memória com ele, exceto pelo fato de que ele era o um Mandalorian. Porque eu lembrava também que ele tinha feito Mulher Maravilha 84, entendeu? Só que eu lembrei, não, esse cara também foi o um Mandalorian há pouco tempo atrás. Então, depois disso aí, eu botei até um pouquinho de festa, que eu ainda fiquei meio que na dúvida, cara. Será que ele vai conseguir fazer um Joe... Dramático... Um jogo... Carro-cudo, cara... Porque o jogo que a gente conhece no jogo... Com aqueles que jogaram... Ele é basicamente... Um brucutu... Né? Basicamente... Ele não é nem tipo... Extremamente forte... Mas ele é um brucutu... De certa forma... Porque... Ele tem uma cara muito séria... Ele é velho... De certa forma... Mas que o jogo não revela é pra gente... Tipo... De tão... Na cara assim... Né? E também... Eu fiquei também torcendo um pouco o nariz... Pra L Porque a L É o seguinte... A Bella Ramsey... Ela é uma excelente atriz... Eu assistia a The Game of Thrones... Mas, era só isso que ela tinha de, tipo, papel gigantesco na carreira dela. Então, eu fiquei muito assim, cara, será que ela vai conseguir, realmente, trazer pra gente a nossa Ellie? Será que ela vai conseguir, realmente, fazer aquela menina bocuda, velho? Que tem vários traços de inocência, mas também que já passa por muita coisa, na realidade. E ela consegue, cara, pra falar a verdade, tá? Depois, acho que do terceiro episódio, você já, tipo, começa a enxergar ele bem aos pouquinhos nela. Ainda mais depois, quando ela começa a aparecer o episódio em que ela... Ela arranja, entendeu? O livro de piadas lá. Cara, são muitos momentos importantíssimos e que quase a gente, a gente reconhecer os personagens nos atores. Também se você assistir a série dublado, você vai ouvir, no caso, a voz dos personagens nos jogos direto, né? Então você vai ficar ainda mais perto ainda, entendeu? Da experiência de jogar o jogo assistindo a série, né? O elenco, no geral, na verdade, da série é excelente, entendeu? Todo mundo tá magnífico na série também. A Sara o Bill, o Frank, cara É um dos episódios que mais vê chorar na série inteira Que é o episódio 3, né? Então assim, são muitos personagens Gigantescos que tem nessa série aqui E que valem cada segundo No fim das contas, tá bom? Antes no caso de continuar a minha crítica da temporada Eu quero falar rapidinho sobre o episódio 9 Que foi o episódio que eu acho Que mais sei chorar, na, na verdade então, Porque o episódio inteiro É quase, na verdade, a última parte do jogo né? Porque a gente tem os momentos das girafas, né? Que é a parte que o Joe e a Ellie estão indo pro compound, né? Do, dos, dos vagalumes. Tem a parte do Joe, no caso, pirando e matando todo mundo do hospital, matando o pai da Abby, até, né? Que é o médico, pra quem não lembra. Aí tem a parte do Joe mentindo na cara dura pra ela, falando, não, eu juro que eu falei tudo a verdade pra você, sabe? E também eu achei muito legal o fato deles de colocarem pra gente a cena da, da Ellie Chley Johnson, né? Que é a mãe da Ellie aqui na série aqui. E pra quem não sabe, tá bom, uma curiosidadezinha aí, ela, ela faz somente a Ellie nos jogos, tá bom? Ela faz a captura de movimento e faz a voz dela em inglês original, então, é muito interessante porque a gente vê a Ellie conversando com a Ellie, entendeu? Tipo, é muito legal. É a mesma coisa, cara, quando a gente vê o episódio do David, que é o episódio 8, né, o episódio anterior, porque o James, que é aquele lá que leva a facada no final, assim, quando a Ellie consegue escapar, ele é o, ele é o Joel, cara. Ele é o diabo do jogo, sabe? Então, tipo assim, a gente tem a participação dos caras dos jogos no filme, entendeu? Na série. Além também da Marlene, entendeu? Pra quem não sabe, a Marlene que tá na série é a mesma Marlene que faz o jogo também, tá? Então, tipo assim, eles fizeram muitas referências muito legais pra aqueles que são, tipo, raizassas, entendeu? Do jogo, sabe? Eu achei muito bom. Mas assim, o elenco da série, cara, inteiro, ele foi muito bem é, escalado, entendeu? Acho que valeu muito a pena cada segundo dessa, dessa série no geral. A fotografia da série, ela é muito bem feita. Até porque, cara, a gente tá falando de produção da HBO Max, né, cara? Então, tipo assim... No caso, é, a fotografia eu achei ela muito interessante porque nos momentos que é muito escuro, eles não deixam completamente escuro pra que a gente consiga enxergar as coisas que estão ao nosso redor. E os momentos, no caso, que envolvem também... É, cenas de suspense, o clima muda totalmente na série, entendeu? Principalmente as cenas que a gente vê alguns infectados, por exemplo, a primeira vez que a gente vê um instalador na série, a primeira vez que a gente vê um corredor e também a primeira vez que a gente também vê o Baiacu, cara. Que na verdade eu queria muito que tivesse tido mais uma piscina pelo menos do Bayaku, entendeu? Mas eu acho que para pelo menos a gente sentir um gostinho do que dá pra poder vir já tá bom já, bom já para começar. E eu achei muito bom, cara Porque essa série, na verdade, ela consegue pegar um conceito, entendeu? Que é um conceito mais fechado Que é baseado inteiramente em gameplay do jogo No caso, uma história que é basicamente independente da gameplay E eles conseguem trazer a série como se fosse andar de um drama Então, o diferencial, entendeu? Que eles têm, na verdade É que o jogo, ele tem gameplay, né? Como já te imaginar, porque é um jogo E a série, ela não tem tanta cenas de ação O que, na verdade, no começo eu achei meio esquisito, mas... Depois de um tempo, eu comecei, no caso, a entender A perspectiva, entendeu? E a ideia da série E eu falei, não, cara, eu acho que Realmente uma série de drama é melhor para poder trazer pra gente essa história aqui do jogo E por mais que eles mudem uma coisa ou outra Como realmente eles mudaram, né, cara Por exemplo, é, o Frank, no caso Ele já tá morto no jogo, já quando a gente encontra o Bill E o Bill tava vivo ainda, entendeu? Vivendo naquela cidade no fim do mundo E ele ajuda a gente, pra, pelo menos, a pegar o carro, né? E compõe um pouquinho mais a história dele lá e tal Mas, assim, além disso A gente também vai... Vai ter outras alterações, né, na série comparada ao jogo, mas que são alterações que fazem um propósito bom, que tem um propósito narrativo e que, na verdade, eu acho que algumas elas ficaram até muito bem feitas, pra falar a verdade, tá bom? Principalmente a ideia de que a Maria, né, que é a esposa do Tommy, né, a irmão do Joe, né, ela tá grávida, né? Eu acho que a gente só descobre mesmo que ela tá grávida no jogo 2, pra falar a verdade. Só que resolveram trazer, no caso, esse, essa, esse fato pra primeira temporada já do primeiro jogo. E outro fato também de que, tipo assim, trouxeram pra gente mais cenas do Joel e da Ellie no Jacksonville, entendeu? Apresentando pra gente a Dina também, que vai ser, no caso, a futura namorada e, e com essa parceira de vida da Ellie, entendeu? Então, tipo assim são ideias que eles deveram caso, adiantar pra gente já e que cara são muito mais convincentes pra falar a verdade, entendeu? Eu realmente amei pra caramba as assim, nas em Jackson City, entendeu? E foi muito legal no final das contas. A trilha sonora dessa série aqui também, ela é tipo assim, é espetacular porque no caso ela é feita pelo mesmo compositor da trilha sonora dos jogos, que é o Gustavo Santolala. E, cara, tá excepcional, entendeu? Tipo assim, eu, realmente ele traz algumas músicas novas pra série que eu na verdade acho que ele deve, pelo menos, ter tacado uma ou outra trilha, entendeu? De qual que vai ser do terceiro jogo. Com certeza, porque eu teria feito isso também aí, provavelmente, tá? Sem contar pra ninguém. Não, pera aí, deixa eu tacar essa música aqui. Aí ele vai lá, a gente vai, vai... Sai pra gente o jogo 3, a gente... Opa, essa música tava na série, olha que legal. Então, assim, com certeza ele deve ter testado alguma trilha pro terceiro jogo já. Que o pessoal, com certeza, vai falar que gostou. Então, ele já pode já deixar separadinha já. E, assim, a trilha sonora dessa série aqui, ela é basicamente a trilha sonora do jogo. É claro que ele faz algum arranjo novo para uma música ou outra, entendeu? Troca um instrumento ou outro para outra música Mas, no geral, é a mesma música em todos os aspectos, no geral, cara Então, é uma coisa que foi muito produzida bem com o coração, entendeu? Uma coisa que eu amei de verdade, no fim das contas O roteiro da série, cara, eu acho que ele foi muito bem adaptado também Porque, no geral, o Neil Druckmann, né? Que é o roteirista da série e também é o roteirista dos jogos, né? Ele realmente tinha a história pra poder contar Ele tinha mais o que contar na verdade, entendeu? E eu achei muito bom essa adaptação Que ele faz, entendeu? Porque ele expande Pra gente, na realidade, vários conceitos Legais sobre os jogos, entendeu? Ele traz pra gente várias informações ilegais Porque também, assim, olha, a gente não tem Basicamente nenhuma cena do Outbreak No dia anterior, então Quando a gente vê essas cenas aí, entendeu? Mostrando pra gente Um pouco antes, vê um pouquinho Mais sobre o dia da Sarah, essas coisas assim Deixa a história mais rica Ainda pra gente, na realidade, tanto que eu, pelo menos, acho que é o seguinte: se eles quiserem estender o relacionamento da Ellie com o Joe, entendeu? Tipo, a, o, como eles vão começando a evoluir, entendeu? Uma temporada inteira a mais, antes de apresentar pra gente a temporada do jogo 2, eu, eu, tipo assim, cara, eu tô completamente dentro dessa ideia, entendeu? Porque eu acho que é uma ideia muito legal, porque, assim, são mídias diferentes, entendeu? No jogo você tem que se apressar um pouquinho pra contar a história. Porque senão você não vai ter uma gameplay fluida, você vai, no caso, enjoar depois de uma hora. uma série dá pra você enrolar mais ainda, entendeu? E isso é uma coisa muito boa pra falar a verdade, tá? Eu acho, na verdade, que eles conseguem fazer uma história muito legal pra uma segunda temporada. Sem precisar, no caso, já recorrer pra gente ao segundo jogo, tá? Por mais que eu acho que seria também legal, eu acho que seria legal já, o segundo jogo ser a segunda temporada da série, entendeu? Mas a gente teria no caso que considerar uma outra coisa, porque a, assim, no jogo 2AL ela tem, eu acho que cerca de 19 anos, na verdade, né? No segundo jogo. Enquanto na série, a, a Bella Ramsey, cara eu acho que ela também tem 19 anos, só que ela parece ser, no caso, tipo, 12 anos ainda, entendeu? Então eu não sei se eles vão fazer alguma coisa pra envelhecer essa atriz ou se eles vão, no caso, colocar outra atriz um pouco mais velha que é parecida com a Bella Ramsey pra poder fazer a personagem. Eu espero que eles, no caso, esperem mais alguns anos até a Bela parecer um pouco mais velha, pra aí eles contarem pra gente o parte 2 do jogo. Por isso também que eu acho que é uma boa ideia eles estenderem pelo menos mais uma temporada pra contar histórias que não tiveram no jogo 1, um, tá bom? Porque aí dá tempo também da, da atriz envelhecer um pouco mais, tá? Porque a gente também já tá muito acostumado, entendeu, com a Ellie, entendeu, e também é bom que a atriz vai desenvolvendo mais ainda as habilidades dela, a gente vai vendo um pouquinho mais a dinâmica dela com o Pedro Pascal, que é maravilhosa, no fim das contas, e a gente também conhece alguns personagens novos até, quem sabe até, no caso, numa segunda temporada, antes de apresentar pra gente, no caso, o jogo 2, eles já começam a criar pra gente já a, as amizades, entendeu, que a Ellie, no caso, cria em Jackson City, entendeu. Apresenta pra gente já o amigo dela japonês lá, que eu não lembro o nome dele agora. Apresenta pra gente também já a Jine, entendeu? Começa, entendeu? Já desenvolver a amizade que as duas vão ter, entendeu? Depois evoluindo pra alguma coisa a mais, sabe? Dá pra fazer muita coisa legal nesse negócio aqui. Dá pra poder, no caso, trazer pra gente muitas coisas novas. E eu tenho certeza de que vai dar certo, na verdade, se fizer isso com a gente, tá bom? Então é isso, meu povo. Eu acho que a temporada 1 da série The Last of Us conseguiu realmente quebrar... Finalmente a maldição de adaptações de jogos Porque realmente É uma série que foi feita com coração Uma série que foi feita pros fãs Mas se você também nunca jogou jogos Você também consegue assistir a série E consegue também amar ela Pra vocês terem ideia, a minha mãe tá vendo a série E ela tá amando a série inteira, cara É sério, isso mesmo Então assim, deixa o like, cara Se você realmente gostou desse vídeo aqui da minha análise Porque eu tentei ser o mais rápido possível E também ser o mais direto possível, beleza? Então é isso, meu povo. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo aqui até o final. Não esquece, se você é fã de The Last of Us e a gente também está querendo o um terceiro jogo, deixa o like aqui embaixo para você me motivar a trazer mais vídeos para o canal. Se você for novo, por favor, considere se inscrever aqui embaixo no botãozinho do primeiro dia inscrever-se. E me segue também no meu Instagram para você sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo. Também fica atento nos stories porque eu sempre posto novidades por lá. Até porque eu também fiz uma cobertura um pouquinho rápida também do Oscars também hoje de madrugada. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, falou.